Garanta agora a maior e melhor update para o seu Futebol Manager 2022 Brasil Mundial. Link na descrição. Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar de jogadores sem contrato aí no Soccer Manager. Vocês aí, nessa nova atualização que teve no Soccer Manager. Muitos aí devem estar jogando a beta, né? Jogo aí, porque foi antecipado aí recuperaram aí mil acesso aí a beta do Soccer Manager 2023 e vamos lá, galera. Vamos tá dando uma olhada aqui nos jogadores livres aí de contrato, né? Vamos tá dando uma olhada aqui, vamos colocar aqui detalhes de detalhes de transferência, sem contrato, confirma. Vamos apertar em pesquisa. E galera, já deixa aquele de like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações. Passa no nosso canal, parceiro. Link na descrição. Vamos lá, galera. Eu vou mostrar aqui 10 jogadores aí, né? Vou colocar por ordem de classificação aqui para ficar bem maneiro. Vou mostrar 10 jogadores aqui para vocês aí que estão livres, né? Claro que alguns jogadores aqui que estão nessa atualização já estão em, em algum clube, né? No caso aqui, o Bala, né, galera? Vamos estar tá dando uma olhada no Bala aí. Tá aí o de bala, Paolo de bala aí ele ele terminou o contrato dele com a Juventus, né ele foi pra Roma na vida real mas aqui no jogo ele tá livre no mercado, né tá aí, tá avaliado em 62 milhões é um centroavante, 89 de overall, vamos tá dando uma olhada nos atributos dele aqui, é um jogador bacana aí pro seu save, né enquanto não tem a nova atualização do Soccer Manager né? tá aí, tem 93 de drible, bem bacana, 95 de velocidade, bem top aí Vamos pro próximo. Próximo aí também é o Luiz Soares, galera. Sabemos que o Luiz Soares tá no Nacional, né? Nacional do Uruguai. Eles vão estar tá arrumando essa. Essa. É, na próxima atualização, essa transferência do Luiz Soares pro Nacional, né? Ele aqui tá livre no mercado. Né? Tá aí. Ele tá com 87 de overall. Vale 12 milhões. Também é um centroavante aí. Tá aí o Luizito Soares. Vamos dar uma olhada nos atributos dele aí. Tem 92 de movimento, 92 de drible né? e 100 de liderança, né, mano? Essas são as características principais aí do Luizito Soares. Vamos aí pro próximo. O próximo é o Cavani, né? Que terminou o seu contrato aí com o Manchester United. É, tá livre no mercado. Tem uma possível contratação dele do Boca Júnior, né? Saiu hoje aí na as notícias do futebol aí... Cavani pode estar tá fechando com Boca Júnior aí... Vamos lá... Tá aí o Cavani... Tá livre aqui no Soccer Manager... 86 de overall... 10 milhões... Avaliado em 10 milhões... Também o é centroavante. tem 35 anos... Vamos ver aqui os atributos dele... Tá aí o atributo principal dele... É a finalização, né... E logo em seguida... Velocidade... Um pouco de velocidade... Que é 87... E ritmo, ritmo de trabalho... Que é 88... Essas são as principais características de, de Edson Cavani aí, mano. Vamos aí pro próximo. O próximo aí é o Belotti, né? O Belotti que jogava no Torino, né? Eu acho que ele terminou também o seu vínculo aí com o Torino. Tá livre no mercado. Tem rumores aí que ele pode tá, tá se transferindo aí pro Borussia Dortmund, né? Tá aí, é mais um centroavante. Tá livre aqui no mercado no Soccer Manager, né? Tem 28 anos. Vamos ver aqui os atributos. Tá aí os principais atributos dele É Movimentação, finalização e Resistência Esses são os principais atributos de Belotti, mano Vai estar tá centroavante aí pro seu save aí, mano Enquanto não atualiza, hein, galera Vamos aqui pro quinto, né Que é mais um centroavante aí É o Adem de Zuiba Gizu É alguma coisa assim, galera ele tem 82 de overall, ele é um centroavante, tem 33 anos, né? E não sei onde ele jogava, infelizmente, aí eu já não posso dizer, né? Nem todos a gente sabe, né? Tá aí, tá avaliado em 11 milhões, vamos ver aqui os atributos. Os atributos principais dele aí é controle, né? Controle de bola, deve ser controle de bola, né? E capacidade aérea e liderança, galera. Esses são os atributos aí do Dizzy Yuba. É um centroavante aí, bom jogador aí para seu save, hein, galera. Vamos para o próximo. O próximo agora é Mário Fernandes, um lateral direito aí, naturalidade, naturalizado russo. É, vamos aí, tem 31 anos, é um lateral atacante, né? Os atributos dele aqui. Os principais atributos dele é desarme e posicionamento. E liderança também, galera. Esses aí são os atributos aí do Mário Fernandes com 82 de overall. Vamos aí pro sétimo, né? É o Isco. Vamos aí, tá aí o Isco aí. É, tá livre no mercado aí, né? Saiu do Real Madrid, né? Ele tá em algum clube, agora eu não lembro o nome. Mas quem souber, deixem nos comentários aí. Que a gente agradece. Vamos aí. Tá aí, o Isco aí é um meio-campo, né? Organizador avançado, avaliado em 22 milhões, 82 de overall, 30 anos, né? Vamos ver o que os atributos. Os principais atributos dele aqui são controle de bola, é, frieza e estilo, galera. Esses são os atributos do Isco aí, que tá livre no mercado aí no Soccer Manager 2023 Vamos aqui pro próximo: É o Lingard, né? Tá aí o Lingard. Esse é, tá sem contrato aí, saiu do Manchester United, né, se eu não me engano é Manchester United, se eu não estiver falando besteira 82 de overall aí, organizador avançado, 29 anos, um bom meio campo aí, vamos ver os atributos dele aqui Os atributos principais dele é passe, e passe, falta e criatividade, galera Esses são os principais atributos do guard aí E o próximo aí é um zagueiro, Denayer, mano Denayer aí tá livre também no mercado aí Ele tá avaliado em 28 milhões, um zagueiraço aí Defesa criativo né, tem 27 anos É pé direito, vamos ver aqui os atributos deles principais É, desarme, posicionamento E Força e ritmo de trabalho, galera Tá aí o Denayer aí, um baita jogador aí Para o seu save aí, mano Vamos aí por O último, por último jogador aí, né Dessa lista de 10 jogadores Livres do mercado aqui Tá clicando aqui É o Grilitz É o Grilits. Não sei onde joga ele, né Não faço ideia de onde que ele jogou ele, tá vali... ele tem 82 de overall Ele é um meia central, né É um médio costa a costa Tem 26 anos Vamos ver os atributos dele aqui posicionamento, né, é um atributo principal dele que tem 87, movimentação 87, controle de bola também 87. Esses são os principais atributos aí do Grilitz. Grilitz, um austríaco aí, acho que é austríaco. É isso aí, galera, tem vários outros jogadores, ó, oh, Vecino, Sid B, Aurier, Yanuzai, Ucheca, Telo, vários jogadores aqui livre no mercado para vocês estarem... Contratando aí no seu save aí Quem adquiriu a beta aí, né? Beleza, galera? Esse aí foi mais um vídeo Espero que vocês tenham curtido Se curtiu, deixa aquele like Se inscreva no canal e ative o sininho Pra estar recebendo novas notificações Passei no nosso canal, parceiro Link na descrição E tamo junto Falou e fui! Bora jogar Soccer Manager Tamo junto, galera Falou!